Alô nossos seguidores que nos acompanham, estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Mafra, com o secretário Plínio Saldanha. Vamos atualizar as informações, vacinas, combate com Covid-19, enfim, como é que está a saúde aqui no município, secretário? Olá Márcio, olá internautas do Rio Mafra Mix. Então, nesse momento, a Secretaria de Saúde está na sua campanha da vacina contra a gripe, nós estamos vacinando idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, professores, é, caminhoneiros e demais é, grupos de prioritários. Então, quem não vacinou, vacina já atualizada, vacina 2022, está disponível em todos os ESFs vacinadores. Nós estamos vacinando também a quarta dose de Covid para as pessoas acima de 70 anos. Muito importante né, buscar essa, essa dose de reforço. E também né, estamos chamando, fazendo um chamamento para que todos estejam vacinados com primeira, segunda e terceira dose. A dose de reforço aí para os adultos, inclusive a vacina das crianças. Então, acima de 5 anos, tem vacina do Covid para tomar a primeira e segunda dose. Tem vacina da gripe também para as crianças abaixo de 5 anos. Tá? Então, tem, tem essa disponibilidade de vacina também. Nós estamos com muitos atendimentos, hoje a gente está com bastante atendimento lá na UPA, bastante atendimento dos ESF, sintomático respiratório, Covid não acabou, a gripe está aí, né? mudança aí de, de estação, então precisamos nos precaver. Esse é o chamamento que a Secretaria de Saúde faz para todos, né? para buscar... Uh, buscar estar vacinado, buscar, buscar estar em dia com a sua carteira de vacinação. Não é só a Covid, não é só a gripe, né, Márcio? Também tem as outras vacinas, tem vacina de sarampo, tem vacina da paralisia infantil. Aliás, nós estamos preocupados com isso. Inclusive, o prefeito Emerson ele pediu para a gente lembrar aí a todos da atualização da carteira de vacina. Então, todos nós devemos estar com a carteira de vacina em dia. Todas as crianças, é muito importante que os pais levem as crianças no, no ESF, né? apresentem a carteira de vacina, vamos atualizar, é, ficar em dia aí com a vacinação. Infelizmente, a gente, muito preocupado, né Todo, toda a população muito preocupada com Covid, preocupada com gripe, aí às vezes deixa de estar né, colocando em dia as vacinas, que também são importantes né de todas as doenças que a gente, que a gente tem aí, a uh, campanha de imunização. Secretário, e a dengue, como é que está no município? Então, nós tivemos a confirmação de três casos aqui no município. Na próximo, no próximo sábado, a gente vai ter a uh, ação junto com o Exército Brasileiro, junto com os nossos profissionais de saúde, agentes, para mobilizar mutirão de limpeza, multirão de tratamento, né, de tratamento aí contra as larvas, prevenção, prevenção de focos. Então, infelizmente, a dengue é uma realidade no nosso município. É uma realidade em todo o Planalto Norte, inclusive já estamos falando em pandemia. Não é o caso aqui de Mafra, mas a dengue ela existe, tivemos casos confirmados aqui, pessoas que foram para fora, mas... É, já foram encontrados alguns focos aqui na cidade. Infelizmente, existe essa preocupação. Agora, com o inverno, a gente fica um pouco mais tranquilo quanto a isso. Porém, não dá para deixar de considerar o risco. Não dá para deixar de considerar o risco. E a gente, né, nós precisamos estar fazendo a nossa parte. O que é a nossa parte? É combatendo os focos, né? uh, tirando a água parada do vaso de planta, do pneu, do resíduo. Então, é muito importante a gente se preocupar com a higienização das nossas casas, a higienização dos nossos quintais... Então, precisamos estar atentos contra a dengue também. Infelizmente, é mais um peso aí na nossa consciência, é mais uma questão que a gente precisa estar atento para evitar que esse problema chegue, de fato, no nosso município. Né? Na verdade, chegou, mas ainda chegou. Não é significativo, porém, precisamos estar atentos, porque de um dia para o outro aí, a gente pode ter uma infestação e aí o risco é grande. Obrigado, secretário. Eu que agradeço. A gente fica disponível aqui, a Secretaria de Saúde está disponível para todos os usuários. A gente costuma, Costumamos receber muita gente aqui. Então, todo mundo aí que tiver algum problema, tiver alguma situação, nos procure. Nós estamos conseguindo atender a todos dentro da nossa possibilidade, mas, graças a Deus, estamos fazendo um bom trabalho né? e, e estamos de portas abertas. Um forte abraço aí a todos. Portanto, as informações atualizadas da Secretaria de Saúde aqui do município de Mafra, com seu secretário... Plínio Saldanha.